Fazer ciência leva muito tempo, são pequenos passos. Mas nós estamos caminhando e o importante é a gente nunca parar. A academia ainda tem um papel muito importante na pesquisa dessas doenças.